Continuando hoje na linhagem de montagem e unboxing dos Gimbals da Zion. hoje eu vou te mostrar o Rebuild 2 Pro. Primeiro no unboxing vou mostrar o que vem dentro dele, primeiramente vou te mostrar o plate principal Quick Release. Agora temos uma sacolinha de cabos variados, USB, micro USB, USB tipo C, entre outros, o que for mais adaptável à sua câmera. E agora, nessa partição, eu vou mostrar para vocês algumas coisas principais que vêm dentro desse Webu 2. Primeiramente, o transmissor de imagem, o Zion cov 03 ai O controlador de motor de foco e zoom, o CMF-06. E o punho de suporte da Zion. E agora temos alguns cabos variados. HDMI para mini HDMI e HDMI para micro HDMI. o plate de elevação Quick Release para ser utilizado em algumas câmeras maiores, o manual Tech e o propriamente gimbal estabilizador Webio 2. E agora vamos à montagem do E-Build 2 Pro. Nesse momento nós vamos colocar o punho de suporte. Nós iremos atarrachar na parte de trás do E-Build 2. Depois de atarrachado, agora vamos colocar o punho de suporte. Lembrando que para que ele não possa escapar, é preciso que você trave. E agora vamos instalar o suporte mini tripé. Na parte de baixo é só você pegar, atarrachar, abrir o suporte e ele já está pronto. E também vamos fazer a liberação dos motores e travar para que a gente possa colocar o suporte da câmera e que a câmera ela possa ficar presa no local. Iremos pegar a nossa câmera e colocar ela no plate de Quick Release. Nesse exemplo, nós vamos atarrachar um pouco a mais e verificar se está tudo ok utilizar desse jeito. Vemos que não, a lente era maior do que o corpo. Então, para isso, vamos utilizar o plate de elevação para poder ajudar e assim ficar mais fixo e mais estável para ser utilizado a câmera com essa lente. Pronto, a câmera vai estar pronta para ser utilizada. E assim colocaremos ela no e -bio. Para isso, temos uma seta de direção onde você vai colocar o plate de Quick Delete. Prontinho, a câmera já está pronta. Nesse momento, vamos instalar o transmissor COV-03AI. Faremos a liberação do motor tilt para colocar a câmera virada para baixo. Debaixo desse motor, iremos parafusar o local onde vai ficar preso o nosso transmissor de imagem. Ao lado, nós temos duas saídas, uma USB tipo C e uma HDMI. Você vai pegar o HDMI que seja correspondente à sua câmera. E nessa parte USB-C, você também vai pegar o que é correspondente à sua câmera. E do outro lado, nós temos o USB-C que é para fazer a alimentação do mesmo e que ele converse com o e -View. Instalando um o motor de foco e zoom. Na parte de baixo do plate de quick release, nós temos uma parte onde nós podemos colocar e prender o um motor de foco. Esse é o primeiro braço. Depois disso, nós vamos colocar a correia de utilização do motor de foco. E continuaremos a instalação do mesmo. Pegaremos o motor de foco e iremos colocar na parte onde está designado. Nesse momento, tem que ficar conversando entre os dentes da correia e as dentes do motor do foco. O motor de foco também tem uma saída USB tipo C e nós iremos colocar na parte de alimentação onde fica no braço do eixo de tilt Y. Vamos para o balanceamento dos eixos, começaremos com o eixo de tilt X. Como todos os outros gimbals, esse eixo, a câmera ela precisa ficar totalmente estável na parte horizontal. Então, para isso, nós vamos ficar equilibrando de um lado para o outro, até que acharmos o ponto certo. E agora o balanceamento do eixo de tilt Y. Nesse balanceamento, como também vem nos outros gimbals, a câmera ela precisa ficar totalmente apontada para o alto. Quando ela estiver totalmente apontada para o alto, onde você apontar a lente, ela vai ficar parada, e se ela ficar parada, o eixo já está pronto. E agora vamos para o balanceamento de eixo de rotação. Nesse eixo de rotação, a câmera ela precisa ficar totalmente na horizontal. Se ela estiver caindo de um lado para o outro, ela não está pronta. No momento que a câmera vai ficar totalmente na horizontal, o eixo de rotação está pronto. E agora vamos para o balanceamento de eixo pan. Esse é o eixo que eu considero o mais chato. Porque nesse eixo a gente precisa colocar a câmera inclinada para frente e ela precisa ficar totalmente parada na horizontal. Depois de mexer vários e vários momentos, eu consigo achar o ponto ideal onde a câmera ela fica totalmente estável. Como eu vou saber que ela está estável? Quando eu colocar ela tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo e ela ficar totalmente parada. Pronto! Sendo assim, você pode ligar o seu Web 2 e ele já está totalmente balanceado para ser utilizado. E aí pessoal, gostou do Abil 2 Pro? Se você gostou desse produto, eu vou pedir para você clicar no link aqui embaixo. E eu tenho certeza que esse é um dos gimbals que veio para revolucionar o mercado de estabilizadores aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like nesse vídeo.